Bitcoin agora cotado aqui na casa dos 22.800 dólares, a briga está boa nessa região dos 23, a gente vai dar uma olhada aqui agora, o que está que acontecendo, o que, que a gente pode esperar, o que, que a gente pode fazer aqui nesse momento, então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações, participe também aí do grupo Telegram, links aqui abaixo, todos os links aqui abaixo na descrição, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui galera, Bitcoin agora então na região dos 22.800, estamos aqui perdendo essa faixa dos 23, tá? Então é importante ficar de olho. Vamos baixar o tipográfico aqui agora, tá? Acho que no diário vocês têm que ficar, uh, prestar atenção aqui nesses fechamentos de candle, ó. Essa região aqui dos 22.500. Inclusive aqui a gente tem algumas médias importantes média de 20 e 21 dias também que estão tá aqui agora na, tão aqui agora na região dos 22.500 dólares, tá? Então essa aqui é uma média interessante. De Bitcoin segurar aqui a gente pode realmente né, ter chance para fazer esse esse né, bater aqui fazer um, um respiro pequeno para o Bitcoin que, que, que é um cenário que pode acontecer, tá? Então fique de olho nessa média. A gente já, já vi que tem bastante ordens aqui também nessa região aqui, tá? É um ponto de atenção importante também tem, temos fechamentos de candles aqui também interessantes nessa região. É, com a uh, bem próximo esse fundo aqui no 4 horas, a gente pode dar uma olhadinha também nessa região aqui desses fundos aqui, tá? Então, a gente pode ter aqui um caça stop nessa região e a gente está dentro dessa cunha aqui ainda, tá? Que é um padrão uh, bullish, a gente vê o volume aqui diminuindo também, tá? tem essa esse essa essa linha de tendência aqui no RSI que você tem, tem que acompanhar começar a romper essa linha aqui do RSI, a gente pode ter pump né nesse caso aqui de tiver uma, um rompimento para cima pessoal eu aconselho vocês ficarem de olho nessas regiões, regiões Fibonacci ó, desse aqui ó topo fundo olhar aqui onde o Bitcoin está segurando tá? e ficar de olho na região aqui 132 zero e meia tá então respectivamente que na região dos vinte mil e depois vinte e e nos vinte mil e dólares tá são regiões importantes inclusive aqui ó como a gente tá vendo né o preço caindo a gente tá tem galera entrando short aqui formando pool de liquidação também na bitmex aqui tá pessoal então a uh, tá aqui ó região dos 23.350, e 3, 350, depois região dos vinte mil e 3, 842 e tem a região dos 21.400 aqui que tem push de liquidação novos formados aqui na BitMEX. Tá, então uh, não me surpreenderia o preço dar um, um, uma subida aqui para poder uh, liquidar aqui essa galera. Tá, eu acho que até essa região dos 23.800 é possível isso aqui acontecer. Existe uma grande probabilidade. Então basta você unir esses pontos aqui que eu vou deixar na live rodando. Tá, eu até peço desculpas para vocês porque infelizmente esse indicador Block aqui, ele se eu não estou usando ele aqui na, lá no servidor onde está rodando a live, ele simplesmente desconecta a galera, então não dá tempo às vezes ali de eu ficar atualizando sempre, né? eu atualizo na medida que eu posso tá, então eu realmente conselho vocês a adquirirem o Block aí, né? é uma ferramenta que vai ajudar vocês ah, eu tenho um treinamento gratuito aqui no meu, no meu site sobre isso também, tá então me ajuda muito a posicionar aqui stop loss né? e outras coisas aqui também esses, esses indicadores, né então Fiquem de olho aqui ó, a confluência desses puxos de liquidação com a, o Fibonacci. Tá? Então eu vou puxar o Fibonacci aqui também para a gente dar uma olhada. Aqui retração desse topo aqui até esse fundo. A gente pode ver aqui ó, a região, essa região próxima aqui dos 20, 20, 23.400, a gente pode voltar a testar. Depois tem aqui a região dos 23.800, acho que é uma região que a gente pode vir aí também dar uma subida para poder liquidar esses... esses uh, esses shorts aqui tá que um, antes do preço continuar essa queda aqui tá pessoal eu ainda tô acreditando que a gente vai uh, mais abaixo tá infelizmente não tô muito otimista não para o Bitcoin agora no curto prazo se era para gente romper esses 24 aqui fazer esse pivô de alta já deveria ter essa essa essa retração aqui na região de 13,2, de a gente voltar a subir eu não tô com expectativas muito boa tá então essas regiões aqui tô inclusive avaliando de colocar uh, né, Posição, posições de short aqui tá para o Bitcoin, infelizmente. Tá, é... e o motivo disso, galera, vários motivos aí, né? A gente também tem até a questão dos Estados Unidos aí, essa Pelosi que tá indo lá para tá em Taiwan agora assim, nesse momento ali fazendo uma, uma visita lá. Isso já aumenta, né? Tensões já joga o mercado aí, as, as mercados estacionais para baixo, né? Infelizmente, o mundo tá com... eu acho totalmente desnecessário uma visita dessa aqui agora, tá? Acho que algo nos Estados Unidos fazendo, parece que criando, querendo criar atenção no mundo, né, impressionante. Então, esse é um problema, e também o Bitcoin aqui, se a gente olhar, tá, vocês, eu já mostrei para vocês esse indicador aqui do, do Hash Rate, ó, a gente ainda tá com a Hash Rate caindo, da tá? a capitulação dos mineradores isso gera pressão vendedora também, tá bom? Então, qualquer subida que o preço tiver aqui, a gente vai, pode ter mais patada do urso entrando, tá, infelizmente, enquanto isso aqui não voltar, essa, essa Hash Rate não voltar, a, a, né, a, a, perto de cruzar essa linha aqui anterior, tá, eu acho que vai ser difícil o preço dar uma recuperada. Então, em breve, aí, muito em breve, acho que dentro aí, de, um, de um mês, a gente pode ter esse, esse sinal de compra. aí, Se tá. vocês acompanharem esse indicador aqui, né, no passado vocês podem ver que ele demora um tempo aqui também. Ó, por exemplo, aqui demorou cerca de... Acho que foi 70 dias. né? Então, a gente tem que ir mais, mais ou menos em quase um mês para isso aqui poder recuperar. Tá. Basicamente, a gente tem que ver a... a né, o coeficiente de dificuldade do Bitcoin reduzindo, né, basicamente, isso, para os mineradores voltarem à ativa. Tá? Então a gente tem, quanto mais a hash rate vai aumentando, o coeficiente de dificuldade do Bitcoin aumenta até um ponto que fica inviável dos mineradores continuarem minerando, eles acabam diminuindo essas operações, porque não está não rendendo, né, uh, não, não faz sentido para eles. E devido ao, inclusive ao preço do Bitcoin, né, que está extremamente baixo né, e o custo de mineração ele é alto, então eles acabam diminuindo a sua hash rate aí. Né? E quando essa dificuldade ele reduz bastante, eles voltam a, a, a minerar né? e param de vender Bitcoin também. Então a gente tem a pressão vendedora aqui do, da, da, dos mineradores. Então isso aqui ainda está um pouquinho longe de acabar, tá, pessoal. Minha expectativa é ir mais um mês, pelo menos, para isso aí. Então não estou muito otimista aí com o Bitcoin por isso. Tá? Também SP500, conforme eu falei para vocês, a gente está na minha região de resistência. Quem está acompanhando o canal há mais tempo, aí, eu comentei desde lá da semana passada. Que como o Bitcoin estava testando as regiões ali dos, dos, dos 24, né? A gente está na região de resistência aqui da, da SP500, tá? Então, isso aqui para mim, pelo menos uma retração aqui, eu espero, né? Da SP500 é o que está acontecendo aqui agora até então. E o índice do dólar, para piorar, está pegando suporte aqui, pessoal. Na região que eu falei para vocês ontem, né? Eu falei dessa, dessa LTA aqui, tá? Desculpa aqui meu gráfico, está uma bagunça, tá? Mas eu não opera o índice do dólar, só, só olhe como um indicador para mim aqui mesmo, tá? Não estou operando isso aqui. É, é um indicador para mim que mostra se o Bitcoin tem uma chance de, de, de, de, de voltar a subir aqui. Por enquanto, a gente continua nessa tendência de alta, tá? que não tem previsão aqui de, de terminar. É, eu estou esperando, honestamente falando para vocês, eu estou esperando que o índice dólar bater o topo desse canal aqui, tá? nessas regiões aqui. Então, quando, quando o índice dólar bater nessa região, a gente vê também o, a, gente vê aí o, a capitulação dos mineradores terminar, né? A gente vê o Winslow batendo essa região aqui assim e eu acho que vai dar bem próximo aí de finalizar, né? pelo menos uma etapa mais dura desse bear market, tá pessoal? Antes disso eu acho que não tem muito aí né, uh, o que fazer, qualquer compra aí a gente vai estar tá fazendo compra contra a tendência principal, tá? basicamente isso. É, infelizmente, tá? tem que estar ciente disso aí quando tiver fazendo uma operação de long aí, tá? São, são trades curtos, por exemplo, aqui agora a gente poderia fazer uma operação de, de trade de long, né? Então só que tem que estar ciente que é, existe esse risco aqui, eu vou comprar nessas regiões, por exemplo, aqui dos né? se você quiser comprar aqui nessas regiões dos 22.500 aqui, nesse, nesse rompimento dessa cunha, né? para mim aqui seria um long até essas regiões aqui ó, nessas regiões aqui dos 23.600 até os 23.800, tá? É, para poder aqui trade curto já pensando em entrar em short de novo tá uh, aqui por exemplo nessa região comentei para vocês ontem a gente viu que uh, a gente também teve algo bem parecido aqui a gente formou cunha aqui também ó e Bitcoin ele foi ele foi depois testar regiões de Fibonacci né ele voltou a, a, a subir aqui né então aqui ele estopa até o fundo a gente foi testar a região de 618 aqui também tá então isso é possível. Acontecer também nessa região, essa cunha geralmente ela, ela tem uma tendência de romper mais para cima. Tá? Deixa eu ver se eu acho alguma outra cunha aqui no curto prazo. Aqui a gente teve também uma formação de cunha que acabou não dando certo nessa região. Tá? Uh, então, Fibonacci aqui também, pessoal, é bom ficar de olho. Né? As regiões do, dos 22.500, conforme eu comentei para vocês. E se a gente perder essas regiões aqui, pessoal, acho só suporte na região dos 22.200 dólares, na né? região de 618 a gente tem suporte não só da, da, da, da, da desses fechamentos aqui também né? a gente tem uh, uma, uma faixa que interessante uh, e aqui também no VPR tem um certo suporte tá mas honestamente falando para vocês pessoal acho que complicado tá não tô muito interessado não estou numa, numa região muito interessada aqui para buscar a operação de, de long não tá realmente se o preço voltar a subir aqui vou, vou interessar vou me interessar a, a Entrar com short aqui no Bitcoin, obviamente, é, tem que ter um stop aqui nas regiões acima, né? Tem que botar um stop, porque tudo pode acontecer no mercado, tá, pessoal? A gente não tem como garantir nada, tá bom? Mas eu tô interessado, infelizmente, aqui por enquanto aí a... em shortar o Bitcoin, não tô muito animado, não. Né? Ontem a gente teve algumas divergências aí, eu comentei para vocês no Telegram, aliás, quem não tá participando do Telegram. Uh, link aqui abaixo na descrição, tá? Eu comentei para vocês sobre algumas divergências curtas aí no, no, no RSI de uma hora. A gente teve, teve essa divergência que teve Pump, né? Eu comentei para vocês sobre isso, uh, mas o Bitcoin não teve força para conseguir romper essa, essa, essa cunha. Então a gente está próximo aqui de uma decisão, tá? tá? muito próximo da decisão aqui. Eu acho que um cenário que seria bem possível de acontecer, até eu acho mais provável aqui agora no curto prazo, é a gente dar essa beliscada nessas médias de 21 dias aí, 20 dias. Uh, e que tá na região dos 22.500, depois fazer um pump aí até a região dos 23.800. Acho que pode ser um trade de curto prazo interessante, né? E, e depois eu acho que essa, essa, essa, essa queda continua aí, pessoal. Infelizmente, para o Bitcoin, tá bom? É a minha expectativa, infelizmente. A gente pode ver também aqui, ó, aqui ó, no curto prazo, aqui no, na, na Binance, a gente pode ver também o Delta que tá bem grande né então do, do a gente tem tem mais tem mais aqui interesse do mercado aqui de buscar liquidar esses shorts aqui para cima tá então esse aqui é um outro ponto também que é importante tá então galera acho que é isso aí as coisas não mudaram muito né então, infelizmente aí agora com, com essas tensões eu não tô né muito otimista né para mim realmente aqui agora para for interessado no Bitcoin, se a gente testar esse fundo desse canal, que está extremamente bem desenhado esse canal aqui, tá pessoal? Olha só isso aqui, ó. Vou dar até um zoom nessa região que eu, eu tinha desenhado isso aqui antes, né, de bater. Ele bateu exatamente no topo do canal aqui, ó, tá? Ficou seguro. Ele, ele teve resistência exatamente aqui, tá? Isso que eu desenhei antes do gráfico bater lá, tá? Então, uh, para mim é que agora para comprar Bitcoin aí possível, né? Compra o Bitcoin seria nessas regiões aí. Eu estou interessado mais, talvez entrar pesado nessa região no reteste do canal. Aqui tá, pode ser interessante, que a gente pode vir na região dos 21.500, tem bastante tem bastante é, volume aqui, né, suporte. Se a gente voltar a testar essas regiões aqui, pode ser interessante voltar a fazer compras. Tá? Antes disso aqui, obviamente com stop, tá, porque se a gente perder essas regiões aqui, galera, a coisa vai ficar feia. Perder esse fundo aqui, ó, a coisa vai ficar bem dramática se a gente perder a região dos 20.700 20. dólares, tá bom? Então é isso galera, eu acho que basicamente é isso que eu queria falar pra vocês aí hoje. Uh, deixa eu ver se tem mais algum ponto, não, acho que não tem nenhum ponto não. Vamos só olhar rapidamente a dominância para fechar aqui o vídeo. Uh, qualquer update importante eu faço, aviso pra vocês no Telegram, tá? acho que não tem muita novidade. Eu finalmente estou voltando aqui minha saúde melhor, né, pessoal. mas ainda com bastante tosse, realmente está um pouquinho difícil. A dominância infelizmente aqui ainda não, não tem recuperação. Né? Então esse é outro sinal bearish também pra gente aí, infelizmente, tá galera? Então é isso, tem que ter paciência aqui agora com o Bitcoin né? e esperar um momento melhor aí, eu acho que a gente tá numa região de no trading aí ou então é, se a gente acabar respirando nessa cunha e romper para cima eu vou estar interessado em buscar é, operações aí de short no Bitcoin. Tá bom, galera? Então é isso. A gente se vê qualquer novidade, eu aviso para vocês aí no Telegram. Participem, links aqui abaixo na descrição e a gente vê aí qualquer movimento importante do Bitcoin. Tá bom? Um abraço.